Será que essa altura da minha voz tá boa? Eu tô muito nervosa Será que meu cabelo tá bom? Sim Não vai estar tá arrumado porque eu não me arrumei pra isso não O intuito maior é Literalmente falar Então Eu vou falar Seja que Deus quiser Sem eu fazer esses carros Parar de andar aqui não dá pra eu posso falar muito não, tem que ser rápido. Olá, você está no Caminhando pelo Pai eu me chamo Lígia Oliveira. Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a minha vida pessoal. Pra mim tá aqui agora falando pra vocês um pouco da minha vida espiritual, que só, que só remete a mim. Deus é muito, muito difícil. Eu quebrando uma barreira gigantesca. Mas Deus tem feito tantas coisas boas e bonitas na minha vida. Que eu acho que eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar com vocês o amor dele derramado sobre a minha vida. A misericórdia dele derramada sobre a minha vida. Que não tem sido pouca. É muita coisa. Eu tô... Eu peguei o um carro para vir gravar. Então eu tô do lado de uma BR. Sentido capital do meu estado, porque lá em casa tinha muita gente, então tem muito barulho e ficar. eu não ia ficar bom. Então eu tô aqui no meio da BR, olhando para a estrada de olho no retrovisor, no outro, para não, para conseguir passar essa mensagem de um jeito que que dê de vocês ouvir, né? Eu nem tô arrumado nem nada, eu só peguei a câmera e vi. E vamos lá. Eu quero falar para vocês quando eu conheci Jesus como foi esse processo, um pouquinho, porque a história é muito longa e aconteceram muitas coisas, mas eu vou resumir. Eu acho que resumindo já é um começo, já é um progresso. Bom, eu não conheci Jesus na igreja não, como quer a maioria pensar. Não foi bem assim que as coisas aconteceram. Eu nasci num lar cristão, quando a gente fala assim a gente quer dizer que os nossos pais já eram de alguma denominação, já eram de alguma igreja. No caso, da minha família, dos meus pais, é, desde os meus avós eles frequentam uma igreja evangélica. Então eu nasci num lar cristão. Cresci, fui crescendo. É, a minha vida toda eu gostava muito de estar na igreja. Para mim era era muito bom. Desde criança, 9 anos, 10 anos, eu ia para uma congregação que era no bairro onde a gente morava antigamente. Eu e meus pais e meus irmãos e pra mim aquilo era algo muito especial, se eu estiver olhando para a rua é porque eu estou olhando para os carros que estão passando Eu sou muito... eu não consigo ficar só aqui olhando para a câmera Ou eu tô olhando para mim no visor, eu estou olhando para a câmera, ou eu estou olhando para a rua Então concentre-me si na mensagem, tá? Então eu gostava muito, os tempos foram passando, eu fui adolescente, continuava na igreja Entrei jovem na igreja e eis que minha vida passou. Eu ia pra igreja e meu momento com Deus era só lá, na igreja. Eu lembro de algumas vezes que eu orava quando criança. Sem entender muito bem o que eu tava fazendo, mas eu orava antes de dormir. E assim eu cresci. Mas eu não conhecia Jesus. <risos> Olha que engraçado. Eu sabia que, que tinha um tal de Deus, eu sabia que tinha que ir pra igreja, eu sabia dos comportamentos, eu sabia da doutrina, porque como vocês sabem, cada religião, ela tem um dogma, ela tem uma doutrina, e tá tudo bem quanto a isso, não vim discutir isso não. Vim contar a experiência pessoal que Jesus proporciona pra gente e proporcionou pra mim. Então, eu fui, cresci na igreja, tudo certo mil maravilhas achava que estava tudo certo que conhecia Deus eis que no ano de 2015 algo muito forte aconteceu na minha vida e que eu espero em um outro vídeo contar para vocês como foi que Deus me libertou porque Ele me libertou de um de um mal muito grande até hoje eu tenho algumas sequelas desse mal mas Deus ao longo desses anos de 2015 para cá Ele vem tratando quase tudo e o que aconteceu? Em 2015 eu fui abusada sexualmente por um homem que eu nunca vi na minha vida. E eu não vou entrar em detalhes, mas sim, eu fui abusada sexualmente por um homem que eu nunca vi na minha vida. E aquilo foi traumático. Eu tinha 19 anos na época. E aquilo me machucou muito como mulher, como menina. E balançou a minha vida toda. Tá, tudo bem. O tempo foi passando. E... Daquele episódio, eu nunca mais fui a mesma. A dor que eu sentia em 2015 era surreal. Eu acho que só outra vítima vai entender o que eu tô falando. É muita dor. É muita dor. Então, logo que aquilo aconteceu, eu fiquei tão mal que eu não queria sair de casa. Eu... Segurava meu choro, a minha dor, pra minha família não ver, porque eu, eu segurava o choro, a minha dor, pra minha família não ver, os meus pais principalmente, porque eu via a tristeza nos olhos do meu pai, eu via a minha mãe desesperada, com medo de eu, sei lá, fazer alguma coisa errada, e então eu via meus pais naqueles meses, esse incidente que aconteceu comigo, esse, essa tragédia, aconteceu em junho, então, de junho pra baixo, gente, foi, foi pesado, 2015 foi pesado pra mim. Eu larguei a faculdade na época que eu tava fazendo, na época que eu tava fazendo agronomia. Então eu larguei, eu, eu não tinha condições pra nada. Então eu fui pra casa, ficava no meu quarto e eis que Deus iniciou um processo de cura profundo na minha vida. Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, como por exemplo, ficar no meu quarto trancada e orar, né? Eu não tinha esse costume, eu não tinha esse hábito. Eu criei esse hábito de orar. e comecei a orar e Deus começou a falar comigo. Eu não sabia o que era ouvir o Espírito Santo e nessa época eu aprendi a ouvir a voz dele, assim, a voz do Espírito Santo, Para que quem não sabe, é no coração da gente. E começou a ficar muito forte. Então, como a única coisa que eu fazia era orar, era ler a palavra de Deus, era passar horas trancada no meu quarto, mas eu não estava só. Eu não estava me isolando do mundo, estava com Deus. Foi um processo que, assim, foi por um bom tempo. Aí, logo, eu percebi que eu não podia ficar em casa prostrada da forma como eu estava. Eu ia só preocupar os meus pais. Minha mãe não sabia o que eu fazia dentro do quarto, então eu imagino que a tinha ficado desesperada. Porque de vez em quando ela batia na porta e dizia, Lígia, vem fazer isso. Lígia, as minhas amigas também. Então... Eu percebi que eu precisava dar uma movimentada na minha vida Para as pessoas perceberem Que eu não estava tão mal assim não né? Só quem sabia realmente da minha dor era Deus E eu só compartilhava com Ele Eis que eu iniciei um cursinho Porque eu tinha largada da faculdade, mas o meu sonho na época era ser médica, era fazer medicina e até então eu não tinha conseguido tudo bem, eu fui para esse cursinho então meu cursinho era pela parte da manhã eu pegava o ônibus de manhã cedo com mais duas amigas minhas que foram muito importantes nesse processo comigo, graças a Deus elas alegravam muito as minhas manhãs a gente sorria demais, a gente mais, a gente mais brincava do que estudava, vou falar a verdade e era um cursinho para vestibular então foi muito importante esse tempo para mim, foi 2015 assim, né julho, agosto, setembro, outubro, novembro foram esses meses que eu fiquei fazendo esse cursinho e foi muito bom para mim, mas eu ainda tinha é, diversos traumas, então Deus iniciou um processo de cura em 2015 que eu comecei a ter contato com ele pessoal, íntimo e foi mudando até que em 2016 a virada foi gigantesca porque iniciei o ano de 2016 Deus me tirou do cursinho, eu parei de fazer o cursinho. Não passei em faculdade nenhuma, eu ainda prestei vestibular, tá? Mas não passei em faculdade nenhuma. Deus me deixou um ano em casa, sem trabalhar, sem estudar, sem nada. E para piorar, eu me afastei da minha congregação, da minha igreja. Mas como assim você se aproximou de Deus e se afastou da congregação? Porque... Na época que aconteceu esse problema comigo, essa tragédia, eu me senti muito abandonada pelos meus irmãos, né? Por aqueles que caminhavam comigo, por aqueles que estavam comigo. Eu senti que eles se afastaram, ou por não saber o que fazer, ou por não realmente ligarem para minha situação. Né? Eu lembro de, de não ter recebido a ajuda que eu queria, que eu precisava. Então, eu me afastei um pouco, mas fiquei ali pelos cantos, passei um tempo triste com essa situação das pessoas não virem como que eu passei tanto tempo dentro desse lugar e as pessoas não tinham uma palavra de consolo para minha vida e Espiritualmente falando, era isso que eu queria, era isso que eu almejava Mas eu, hoje eu entendo que era uma situação atípica, ninguém tinha passado por isso E eu não os culpo mais e era uma época também de política e infelizmente estavam mais, ah, parecia que estavam mais é, ligados com a política do que com os irmãos. É uma coisa, foi uma coisa estranha naquela época, mas hoje eu entendo que a vontade do pai foi feita porque ele queria mesmo que eu ficasse sozinha com ele. Eis que em 2016 ficou mais profundo ainda tudo isso. Eu me afastei muito da igreja. Ao passo que eu me afastava da igreja, eu passava mais tempo no meu quarto, orando, falando com Deus. E nesse processo de cura foi que eu conheci Jesus, porque eu não sabia o que era ouvir o Espírito Santo. Eu não sabia o que era Deus direito. Eu não tinha autonomia, sabe? Quando você tem uma liberdade em Cristo Jesus, que você não precisa mais de, um, de alguém intermediando. Eu não tinha isso. Então, nesse processo de cura, eu ganhei isso. E pra mim foi muito lindo esse processo, eu melhorei. Eu, eu, eu, a, aquela dor, hoje quando eu lembro dessa tragédia, ela não me machuca mais. A única coisa que, que eu lembro, claro que eu lembro com um certo pesar sobre tudo. Eu fico assim, nossa, foi difícil, foi banho. Mas não me faz, não me faz chorar mais como antes, não me dói mais como antes. Não me machuca mais como antes, porque Jesus curou. Olha foi dessa forma que Deus me curou desse problema. Eu posso contar mais detalhes em um outro vídeo, porque foi muito lindo. Mas foi assim que eu conheci Jesus. Foi num processo de dor gigantesca. Eu não tinha mais ninguém. Eu não tinha igreja. Ah, e outra coisa também que aconteceu. Eu acho, hoje eu paro pra pensar e fico, nossa, que Como é que pode, né? Quando eu estava dentro da minha igreja, eu era uma pessoa muito ativa, o que quer dizer? Eu era mãos para tudo, eu dava aula, eu lembro que eu passei quase dois anos, quase dois, não, quase três anos dando aula para criança de três, quatro anos na né? escola bíblica que a gente chama, eu fazia coreografia, eu inventava as coreografias. Teatro, eu amava teatro, então toda peça assim, teatral eu tava no meio e eu queria ser a protagonista e eu fazia com muito amor no meu coração, então limpar a igreja, eu limpei muito a congregação, limpando. Gente, eu fiz tudo nessa vida dentro de uma congregação como, como membro. Eu fui professora das professoras. Eu cantava, eu fui do instrumental. Instrumental é aquele grupo de louvor. Eu fui do instrumental, eu, gente, eu fiz tanta coisa. Eu fiz de tudo, um pouco, quando eu estava, assim, assídua. E eu acho que é assim mesmo que a gente tem que ser. Só que a minha percepção sobre o que era servir a Deus era só isso. Era fazer tudo aquilo que eu podia. Meu mundo religioso era muito, muito forte. Hoje eu entendo isso, hoje eu sinto isso. Meu Deus, como eu era tão fechada e tão limitada. E ao mesmo tempo não te conhecia. Nossa, gente, é. A transformação que Deus pro propõe na nossa vida é algo tão profundo que eu não sei explicar. Depois de anos é que a gente vai entender o que tá acontecendo. Então eu era essa pessoa. Então quando esse incidente aconteceu, eu me afastei muito de tudo. Claro que não foi de uma vez foi gradativo. Eu fui me afastando gradativamente e no que eu fui me afastando gradativamente, eu senti que as pessoas já não viam a Lígia como antes. Olha que, que, lo, que loucura, gente. Eu deixei de chamar a atenção das pessoas, das pessoas que estavam no meu convívio ali, enquanto congregação. Eu deixei, porque... Eu quis um tempo para mim e pra Deus. Eu precisava daquele tempo. Eu entendi o que estava acontecendo. E as pessoas se afastaram de mim, mas eu precisava desse tempo com o Senhor. E Mas eu não liguei, não. É porque pela primeira vez eu tava chamando a atenção de verdade de Deus e não das pessoas. E não porque elas achavam, deixavam de achar. E eu tava, de fato, vivendo aquilo que Deus queria que eu vivesse. Então, o é, que acontece? Foi que eu me afastei das pessoas, da congregação, de tudo aquilo que eu fazia, mas eu me, me aproximava cada vez mais de Deus. E isso é a própria Bíblia daquele versículo que fala sobre nós fecharmos a nossa a porta do nosso quarto e no, nos encontrarmos com o Senhor e passarmos um tempo com Ele. Ninguém sabia da minha intimidade que estava sendo criada, mas todos achavam que... Mas, ah, eu não vou falar todos não, mas vou falar que a maioria pensava que sabia o que estava acontecendo na minha vida. Ah, ela não quer mais dar aula, ela não quer mais cantar, ela não quer mais nada. Eu só estava separando o tempo para ficar com o Senhor. Mas ninguém sabia, né, gente? Então, eu fiquei quietinha no meu canto, aguentei o processo. Não, foi fácil. Às vezes eu chorava. Teve vários episódios em que... É... Eu, eu, Deus sabia o que estava acontecendo, eu estava jejuando, eu lia a Bíblia todo dia de manhã cedo Gente, começou a se tornar um amor tão, tão forte entre eu e Deus Que eu não queria que ninguém soubesse para ninguém estragar nada Ao mesmo tempo que eu não queria eu, eu, eu queria que as pessoas me esquecessem mesmo Eu queria passar um tempo com o Senhor e só queria viver aquilo que estava vivendo, eu tava muito, fiquei muito apaixonada por Jesus. O primeiro livro que eu li foi de João, inclusive é o meu livro da Bíblia ainda favorito, porque foi através dele que eu conheci a humanidade de Jesus, né, de uma maneira que eu não conheci, através dos atos dele, e foi, foi lindo, foi lindo, esse processo todo foi muito lindo, mas ninguém sabia porque eu acho que não tinha que saber mesmo então hoje a minha palavra é essa a minha palavra é uma palavra de ânimo é uma palavra de, de força eu acho que no fim das contas eu vim sem roteiro porque o Espírito Santo mandou só eu falar então eu vim sem roteiro eu não sei muito bem gravar vídeo eu não sei olhar para a câmera focar em vocês, me dá um incômodo ficar olhando para a câmera, mas eu acredito que com o tempo isso passa, e foi assim que eu conheci Jesus, foi num processo de muita dor, muita, muita dor, física, espiritual, como mulher, eu posso contar mais detalhes, eu tô passando por cima, assim, tem tanta, gente, aconteceu tanta coisa nesse processo, e ainda hoje acontece tanta coisa, que eu acho que não dá pra contar tudo só no vídeo, porque eu fiquei enorme. Vou ficar mais de uma hora aqui falando das coisas que aconteceram, cada episódio. Vou contar só de uma das coisas que aconteceram nesse processo, que eu lembro com muito, com muito amor no meu coração, que foi em 2015 ainda. Eu sonhei com Jesus. Eu nunca tinha tido um sonho assim. E eu sonhei com Jesus, dizia que eu estava numa rua perto da casa da minha mãe E eu ia subindo nessa rua para ir para minha casa com uma amiga minha do lado e enquanto nós íamos, de repente, isso era de tardezinha, isso no sonho, o céu ficou rosa. Sabe aquele rosa, aquela cor de céu que fica mais ou menos das as quatro e meia da manhã até as cinco? Mais ou menos esse horário, aquela corzinha rosa. Ou em dias em que o pôr do sol tá tão lindo que o sol que, que o céu fica meio laranja, meio rosa, enfim. Era aquela cor. O céu estava todo daquela cor, sem nuvens. E eu olhei para o céu e a minha amiga olhou para o céu na mesma hora, nós andando, caminhando, e de repente vieram nuvens do lado e formaram uma, uma janelinha, essa nuvem formou uma janelinha, e eu continuei olhando com a minha amiga. E a gente continuou olhando, essas nuvens formou essa janelinha, como se fosse uma janela de uma casa, e logo outras nuvens vieram por trás e começaram a formar um rosto. E quando essa nuvem começou a formar esse rosto, fez exatamente... Assim, e aí, depois desceu um cabelinho assim, exatamente como a gente vê nos filmes que em que o ator é Jesus. Geralmente, Jesus está com o cabelo mais ou menos aqui, né? Assim, comprido. E eu vi isso, e logo eu entendi, eu me assustei no sonho. Eu pensei comigo, é Jesus. E quando eu disse, é Jesus, que eu reconheci que era o rosto dele que estava sendo formado, olho, boca, quando eu pensei isso e falei, é Jesus, ele olhou para mim e sorriu. Ele sorriu para mim. Eu nunca vou me esquecer desse sonho. Acho que foi meu primeiro contato direto com Ele. Foi através de sonhos. Jesus fala muito comigo através de sonhos. E eu consigo sentir quando é Ele. Consigo reconhecer e eu e eu fiquei com aquilo na cabeça e logo eu corri para contar para minha amiga né porque eu achei que tinha alguma coisa a ver com ela também mas ela pouco deu importância pro sonho nem sei se ela acreditou no que eu falei mas eu estava muito convicta do que eu tinha sonhado eu estava muito convicta daquele sorriso lindo que eu vi e fiquei com aquilo guardado dentro de mim isso foi em 2015 em 2016 o tempo passou, eu tive todo esse processo com Jesus, esse sonho ficou guardado no meu coração, essa imagem ficou ficou guardada no meu coração por muito tempo. E quando foi em 2018, ou não, foi 2018, foi 2017. 2017 eu já estava super bem com Deus, eu estava muito feliz, eu tinha os meus devocionais, eu tinha a minha vida, apesar de ter me afastado muito do grupo. Da igreja, eu tava muito feliz com Deus, eu tava tão em paz com Ele, nada, nada roubava mais aquela minha paz. E eu lembro de uma manhã que eu tinha me mudado para um apartamento, porque nessa época eu já estava fazendo faculdade em 2017, eu tinha iniciado, e no final, eu acho que no meio de 2017, isso, no meio de 2017, eu me mudei para um apartamento na capital onde eu estudo ainda, porque eu tô terminando minha faculdade. E eu lembro que eu olhei para os céus, eu morei num apartamento que ficava no último andar. Eu olhei para o céu, olhei para aquela janela, sem nada, e lembrei do sonho, desse sonho. Do nada, sim, eu lembrei daquele sonho. Eu estava sozinha no apartamento nesse dia, era uma manhã. Lembrei do sonho, olhei para a janela, e aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele disse, você lembra daquele sonho? Eu disse, eu lembro. Comigo, só eu e Deus, nesse quarto. Eu disse, eu lembro. Ele disse, aquilo ali era Deus te mostrando o que Ele ia fazer nos anos seguintes. Era Jesus te mostrando aquilo que Ele ia fazer na tua vida. Era Ele te mostrando que Ele estava te vendo mesmo que que ninguém estivesse te vendo. Ele estava te vendo. E ele sorria, porque ele estava feliz com aquilo que ele via. Ou seja, ele me via toda manhã, sozinha, no meu quarto. Orando, lendo a palavra dele, sozinha. Ninguém sabia, mas ele sabia. E ele sorria. Porque... E a janela era um sinal para mim, porque... Nessa época, né? eu não estou aqui para discutir a forma, religião, nem jeito que se fala com Deus, não. Eu tô aqui para contar a minha experiência pessoal. Nessa época, eu orava da seguinte forma, eu ficava de frente para minha janela olhando para o céu. Eu orava dessa forma, eu chorava dessa forma, eu me comunicava com Deus dessa forma. Era a nossa forma de se comunicar, eu orava dessa forma. Eu não orava com os olhos fechados. E então, quando o Espírito Santo falou pra mim naquele dia isso, eu fiquei tão feliz. Eu comecei a chorar, porque eu entendi. Eu entendi tudo que estava acontecendo, eu entendi cada passo que eu dei. Eu lembrei de 2000, do resto de 2015, eu lembrei de 2018 todinho, 2000, 2016 todinho, eu lembrei de 2017 mais um pouco. Então, essa é uma das minhas experiências com Deus, através de sonho. Eu tenho outras muito lindas também, nesse processo também. Tem outra, nossa, eu vou ficar, se eu ficar falando, eu vou ficar falando tudo uma vez. E eu acho que vocês já perceberam, né? eu sou muito emotiva, eu sou muito expressiva e eu entendi que cada um de nós temos um jeito de nos comunicar com o pai de nos comunicar com as pessoas e eu quero te dizer que tá tudo bem só não desiste só não desiste se mantém nele que ele vai te mostrar o caminho e o jeito correto de... o jeito correto que eu falo é o jeito que agrada a ele pronto, é isso então, para mim, tudo isso é são maravilhas, são bênçãos. Eu quero compartilhar com vocês o máximo que eu puder. Tem muita palavra, tenho muita palavra, porque eu, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de Bíblia. Gosto de ler a Bíblia, o Espírito Santo sempre fala. Às vezes ele não fala muito, mas às vezes ele fala bastante. E eu sei que tudo é para para mudar isso daqui, o meu coração, principalmente o meu coração. Ah, o testemunho, aquilo que acontece, é consequência para abençoar a vida de outras pessoas. Mas o principal somos nós. Eu sou muito consciente disso. Ai, que lindo, né, gente? Deus é muito lindo. Eu, eu tipo, eu lembro de tudo e fico sorrindo. São pouquíssimas pessoas que sabem desse processo. Tem muita luta no meio desse processo também, eu posso compartilhar. Eu, eu, vou, eu vou intitular esse vídeo como um vídeo geral. Um vídeo assim, passei por cima, mas os detalhes eu posso ir contando ao decorrer do tempo. Naquilo que é edificar a vida de vocês, porque naquilo que não é edificar, naquilo que não fizer sentido, não tem por que eu estar tá falando, certo? A intenção real, a verdadeira intenção, é edificar de, de alguma forma, é te tocar de alguma forma, é te fazer sentir que ele existe e que ele pode fazer muito na vida da gente. Muito, muito, muito. E eu tô feliz de ter gravado esse vídeo. Eu não achei que eu ia me sentir assim. Eu tava muito nervosa de vir aqui falar, porque é a minha vida pessoal, né? É muito íntimo, é algo entre eu e Deus Mas chegou o um momento em que eu estou bem Então é a hora de eu falar Essa, Esse processo de dor passou Graças a Deus eu estou curada espiritualmente, emocionalmente, como mulher quem... Eu não quero que você que está assistindo esse vídeo veja e olhe para mim Ah meu Deus, coitadinha Não, não quero que me olhe assim Porque não sou mais coitadinha ou vítima eu sobrevivi, certo? O incidente em si também, gente, tem coisa ali pesada que eu posso contar também. Mas, em cada detalhe eu vejo Deus. Tem Deus em todo canto que vocês possam imaginar. Até no dia da tragédia. Inclusive, né? Então... Então é isso. Fiquem com essa mensagem. Não, não se sintam como é que fala, tadinha dela, não me olhem assim, não se sintam assim, porque bem no fim, Deus veio, curou, cuidou, hoje tá tudo, graças a Deus, em paz, feliz, é, eu tô feliz, eu tô vivendo coisas lindas, lindas e lindas na minha vida, aquilo que ele me prometeu, ó. ele usou muitas pessoas, posso contar também, gente, tem muita coisa pra eu contar, e eu, eu, com certeza, naquilo que edificar eu vou contar assim, com certeza. Não tô aqui pra, pra falar... Enfim, eu tô aqui pra contar o que aconteceu comigo, aquilo que eu vivo. Aquilo que eu não vivo eu não posso testemunhar, mas aquilo que eu vivo eu posso. E eu vou, em nome de Jesus. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Se eu falei alguma coisa que tenha, você tenha ficado é, em dúvida, pode comentar. E com certeza eu vou ter Eu vou, vou responder Vou responder de, de bom grado Vou estar tá disporta Para responder, até para fazer um vídeo Para explicar melhor Alguma coisa que eu não tenha esclarecido Então é isso, acho que eu já vou para casa não almocei E fiquem com Deus E eu te convido para a gente continuar Juntos, caminhando pelo Pai É isso